Não, o pessoal que tá aqui na cal Abre minha live rapidão, escuta isso. Cassino! Oh! Sábado, com o Gilberto Barros, yeah. é sábado. Ah, vai chudê, moleque. <risos> ah, vai <cho> esperar. <risos> ah, não, velho. Minha... Não, mas sério, não era esse barulho. Fez realmente um barulho aqui no Minecraft. Eu <risos> <risos> abri ah, bem, bem na hora. Eu abri <risos> <risos> também bem na hora. Tá aberta <risos> tá a live, só tá mutado. Só... <risos> é, meu também. Não posso deixar os dois abertos, senão eu vou precisar de VIP. É. Cadê o Gabriel? Gabriel, tá. E... Dando ah, tá. Realmente barulho de mim, nessa coisa. Não, mas sabe? deu, deu. É que agora eu resolvi zoar, tá ligado? O meu deu um. <risos> Eita porra! São sons de caverna, isso é pra avisar o jogador de que tem uma caverna por perto. Caralho, mas na minha época era só uns, tipo, uns ventos, uns barulhos meio creepy, assim, uns violininhos desafinados, não eram Uns. <risos> <risos> <risos> Tem gas gay. Porra, que merda, Bruno, mó alto, velho. Valeu, Plax, pelo donate, mano. Caraca, olha o Plax Ô Plax, me dá skin. Nossa, tem gas gay, velho. Porra. você trapou o villager ali na ponte, velho? Lógico, mó chato, tem que trapar mesmo. Eu sou trap, tá. Aqui, ó, Plax. cadê? XD Plax. É, ó. Oh, meu Deus, vou ter que quebrar tudo isso. Ó, <risos> hã? Uh. Uh. Oh, Salve! Salve! Salve! Salve. Salve. Salve. <risos> Salve. <risos> Os inscritos do Bonnie be like Deixa <risos> eu fazer outra Pickex! Aí ó, Plax. Pronto. Prax, oh, manda Sas. Manda Sess Cézio, manda Cézio. Boa. Poxa, tem uma bruxa aqui do lado da, da minha. Já tá bom já. Tem uma bruxa aqui do lado de, do meu, da minha cabeça. Achamos né? a web namorada do Traveler, chat. Oh, oh. O é. oh, Bonnie passando fome. Tá rindo muito, gente. velho. Tá tipo. <risos> Caralho, já me dão do zap, risada edition. de Vídeo, Eu tô em choque, eu quero saber onde tá. Em ah. choque. Tá do meu ladinho, velho. Tô muito perto. Ai, tá muito Ai, perto. Ai, mosquito, filho da mãe. Achei. Ah, é uma. Tô brincando, tô brincando, pegadinha. Não não. Eu quero mais não achar. Eu achei uma caverna. Muito tem, a 11, tem a cama da 11 aí, tem a cama da. Ai! Caralho, que é isso, velho? Minha casa, pô. <risos> Nem vi. Prova. Isso é. Vai <risos> vai se ban. Uci. Vai se fuder, de Meu Deus. Calma. Foi longe. Ó hein. o branco com medo, velho. <risos> mano, além de terminei minha casa, o cara vai destruir já, velho. Tic. Tic. Tô farmando aqui XP, ó. Fala galera, uma nova farm de XP aqui, quebrando carvões. Ô oh, caramba. Aí. Mano, essas lanternas só ficam em cima de, tipo, chão? Não dá pra colocar ela em parede? Dá, dá pra colocar em parede. Pra... Como que põe em parede? Coloquei... coloquei na frente da minha casa. Mas como que põe ela em parede? É. Tipo, eu não consigo. É, só, só que... ficar. Não é? Não dá pra mim. Deixa eu ver. O tamanho é. Parede não dá. Ah, tem que colocar em... Assim, ó. Ah tá, entendeu, entendeu, entendeu, valeu. Caraca, mano, ele tá vindo um, um, muito barulho estranho daqui da sua casa. É, mano, minha casa é mal assombrada, velho. É, é, é, é casa. É esse mesmo, cas... é esse mesmo, velho. É não. Vou dar uma iluminada aqui. Iluminati? <risos> Iluminati. Nossa, agora é ir no gamer mesmo, velho. Ok. Deixa eu abrir ela. Gamers National Anthem. Ah, esse daí é bom. Mano, eu tô farmando muita pedra, velho. Tô um farm de pedra, mano. É muito easy farmar pedra. Claro, é a coisa que mais tem no jogo. Respeita a minha pedra, beleza? Deixa eu ver a casa do povo. Vou invadir a casa de todo mundo aqui, peraí. Um invasor aqui, um invasor aqui. Ó, oh, nem tomei dano, eu pulei na cama e nem deu dano É, também, ó, ó, tá hora você pulou, ó abaixo ah, Ó, o village aí tá... mas ele tava invisível ah. Ah. E aí, Pepe? Esse velho. Nossa, tá bonito aqui na frente da casa do Galaxy, hein casinha humilde, de sapinho humilde, de Gabriel é Edson Entra, mandar salve, se não mandar salve, já sabe né? Tá ah. Só por isso eu não vou mandar salve hum. Mano, como é Sim, que do da puta. Mano, esse cara fica feio assim, velho. Isso que fod. uns baú aqui. Ai. Você colocou ela errado. Tipo, não tem como eu deixar ela assim, de uma forma que ela fique organizada, mano. Tipo, se eu deixar ela assim, ó. Fica bonitinho, mas, tipo, eu tenho que vir por aqui, tá ligado, Ó. Se eu vier assim, não dá, tá ligado? Sei lá. Vocês sabem, eu deixo assim, chat? Ou não? Acho que tem outro Ui. jeito de deixar a escada. Mano, deu um barulho de sino batendo aqui muito alto, velho. Eu quebrei a minha lanterna, talvez seja isso. Ah. Hum. Ô porra. De ladinho, você tá, tá dizendo? Ei. Eu deixei assim antes. Sim, ó. Aí, ó, então fica feiaço, velho. Ah, é pior. Ô, hum. branco. Oi. Tipo, do outro jeito fica mais pro... bonito, porém. Você tem que subir só pela esquerda, tá ligado? Se tu subir pela direita, você bate ali. Eu vou voltar pro Warframe, hein. Ih. É. Você já, toda, toda vez que você fala isso, eu nunca volto. <risos> Mas eu vou voltar porque eu já achei o adaptador aqui pro, pro PS4. Eita, laguei bastante. acho que começou a chover. Ô, oh, tô precisando de chuva aqui no Nordeste, pô. Fala isso não, fala isso não. Só um barulho. Então, você tá pronta a janta já volta. Você mora aí, onde, ô, oh, Traveler? Alagoas. Ah, tá. Não sou baiano aí, ó. Geral. <risos> Vai, chat, qual, qual, que jeito que eu deixo? Então, eu deixo assim ou tortinha, daquele jeito? Vai, fala. Pra deixar assim, digita um. Pra deixar tortinha, digita 2. Tortinho pra esquerda Mas é isso mesmo? Brincadeira, pra direita <risos> Direita invertida Pô, porra, quebrou um bloco errado O Gabriel visitando eu aqui Tô em que camada? 14 e começar, começar a acabar pros lados Dois? Tá, Acho vou que... tortar então Bora O Traveler, você entra na minha mina ou você tá em outro lugar? Não, tô na minha, aqui na minha casinha na minha mina, respeita aí, o mino dos outros nunca. Não, mano, é que eu gosto dessas coisas, tá ligado? Easy. Cuck road. O chat fica louco. O chat adora um cuck road. Pô, tem lava aqui do lado, hein? Hum. Blue blue, só tô ouvindo o blue blue, blue blue. Se eu morrer, já sabe, né? Eu vou até guardar meus itens. Entendeu? Se você morrer, você vai nascer lá, celular. Oh, mano, alguém ah. tem uma teia pra mim aí? Eu tenho, uma. Vai teia. Ai meu Deus, tem um Creeper aqui. Creeper? Oh man. Teia. É, linha, teia. Mesma porra. Arma pra mim, Gabriel. Deixa eu guardar logo todos os meus itens aqui. Ei, cuidado, Gabriel! Não. Não. eu vou Não! daqui, véi! Puta que pariu, véi! Minha casinha protegida, graças a Deus, aí. O Gabriel vai ter que sair de novo. Isso sai de boa, mano. Vai lá, velho. Vai lá. Falou, Gabriel. Boa noite. Olha o Enderman aqui, velho. Porra, só... Alguém quer bater no Enderman? Eu não posso, que eu tô com muita pouca vida, velho. Se bater no, Enderman... bate no Enderman é racismo? Não. não. Você vai bater no Enderman por ele ser um Enderman, não por ele ser preto. Vou voltar pra mineragem aqui. Ai, ai, ai, ai. É. Pizza maluca. Como é que faz o sapão, né? Três... Madeira. Madeira, um do lado da outra, se eu não me engano. Vou te pegar aqui ferro. Aí, ah, peguei a ouro aqui. Pizza. De... Pizza lula. Nossa, pior que deu uma vontade de comer pizza. Né? Também. Olha os caras gordão. Esse né? Gordão Vai, aí, tá é Boni? O Plex deu uns 50 pontos, já acho O deu uns 30 hoje, eu acho, mano É, acho que direito. já pagou a pizza Já dá pra comprar um pacote inicial Eu vou aí um da eu casa. Demorou, demorou Cola aí, Branco e Pulse Bó comer uma pizza <risos> Pô, Uma vacilo. pizza Só que eu, eu vou Vou viajar pra aí agora Comer os dogão até hora da Martas Hoje eu tenho que perguntar pra minha mãe se ela vai fazer a janta. Se não, não sei. Talvez eu peça alguma coisa com o dinheiro do Plax. não! Não, Ô, Sil, que Paladins eu parei de jogar quando o Dread lançou, mano. O Dread lançou, deu duas semanas eu parei de jogar, velho. Faz live fazendo arroz, pô. <risos> Caralho! É que eu peço a pizza pra vocês. As ideias, mano! Olha o Plax, mano! Que isso! Tô louco, Plax. Mano, É o Plax. Que isso, mano? É, é esse... Esse donate do Plax agora foi pra garantir a borda recheada. O que, que eu fiz aqui no, no cast? Ah, aí foi, Mano, eu tô com medo. Eu vou morrer. Vou morrer muito, velho. Morre que eu vou pegar seu Dima. Mas eu vou, eu vou voltar pra minha <risos> cara, pode morrer, aí, se você morrer. Se vocês roubarem meu Dima. Eu, eu, eu, sem roubar, ô, ô. Tamo jogando junto aí, Sem roubar nada, pô. Ah, já tá pode assado morrer, isso aqui. Rouba nada, não, Branco. Peraí, eu vou guardar meu Dima no lugar secreto. Não. Eu vou fazer um baú só pra isso. Morre, Morre aí, pô. Não, não, não. esse papo de morrer, meu amigo. Respeita eu aí. Que é é ficar? Bem. Como assim é ficar, mano? Pera aí, eu vou ver o Discord agora. Pra Vocês ficam é. conversando pelo chat da live e eu converso na do Nate. Sou um gênio. Caralho, desúmido, mano. Desúmido. É o Mr. Beast brasileiro. <risos> de né. Dois um milhão de dólares para o meu streamer favorito e ele me xingou. Não. <risos> Qual foi a sua maior donate? Foi cem reais no YouTube. A porra. O superchat manda salve. <risos> é, Aí vai ver manda salve no superchat. <risos> Sem dolinho. Será que não? Era, era o Lula. Vocês lembram do Lula Lula ah. bonitão? Bom companheiro. Não, era o Lula do, do Bob Esponja, velho. O Lula molusco. <risos> Não, mas tipo, foi o donate, o maior donate que eu recebi de uma vez, assim, tá ligado? Vou Agora, pegar. donate separado, assim, Explorando. tipo, o dinheiro que as pessoas tá foram doando aos poucos. Nossa, eu acho que o Henrique BP, lá da Nimo, ele já me doou uns 300 reais, já contando o que ele me deu na Nimo, é, na ele Twitch. um montão de diamante? Sim, Era. e ele doou ah. também, ele é, ele é sponsor no YouTube também, ele é patrocinador. Mano. O pior foi o cara que doou mil diamantes e se pedindo pra ser moderador, véio. E ficou puto ainda, porque eu falei foi, que mano. não, lembra disso? Nossa, ah, eu, eu lembro. Vou doar em outra live. Que <risos> que falou isso? Superchat de dois reais, Bonnie manda salve. É, da hora que... os caras escreveram no, no chat, super superchat. Sim, muito bom, <risos> é, meu, eu achei. É, é muito bom, velho. Cara, meu. eu nunca mais vou esquecer um bagulho da anime foi no dia que o cara falou que o LOL não tinha história, velho. Ah, não, Nossa. puta que pariu, velho. Nossa, isso aí eu fiquei oh, puto massa, esse véio. dia, véi. LOL tem história? Nossa, nem sabia. <risos> Eu não sabia. Ah, boa, Ai, né? Puta que pariu, mano. Eu, eu não sei de lol, velho. Nunca tive vontade de jogar Ô, oh, mano. Minecraft tem que minerar, velho. Mostra. Ah, vá. Acabou de achar diamante, mano. Tá, <risos> ah, é? mas eu vou. <risos> um, dois diamantes. Ah, quem tá não. quebrando o bloco aqui? Sou eu, e aí, vai fazer não. o quê? É, vou verificar ah, eu vou a camada não. aqui, peraí. É não. Ih, rapaz, achei que eu tava no. no 12, não? Tô no 18. Peraí, peraí. Pô, oh, vou morrer, ah, velho. Pronto. Eu ia morrer pra mim plantas. Toda vez que eu verificar a camada, Não. eu tenho que fazer isso, chat. Foi mal aí. Pô, já dá pra ir pro Tend, velho. Bora pro Tend. Essa é a sua casa, é você Vai lá, Goku, vai lá, mano. Boa noite. Obrigado por acompanhar aí. Black Mods humilde, velho. Deixou de jogar com a gente pra jogar com o Geek Mix. Nossa, Nossa, jogar, mano. Aí, Falou nada. Ainda me espuma. Ai, meu ouvido. Geek Mix. Meu Migos. Deus, meu Steel Leves bugou. Esse cara foi jogar com o Kiki. Ai, ai, ai. É. Aham, uhum. eu, eu entro, no squad dele e <risos> que ele tava lá foi Nossa 84, eu, eu, Fui testar nelas de follow Foi brrrr brrr, brrr. Eu vou pra mina do Bonnie Ô Bonnie, sua mina gera impostos? Sai daqui carai, minha mina <risos> tem pedagem Pedagem? Um diamante pra escavar 50 blocos <risos> Eita porra Um diamante cada bloco Caraca oh, Vou na casa do Gag só pra ver o Caraca, eu juntei e ainda tô com fome. Tá, já abriu o quê? Não, não. eita, o garoto tá na. E aí, mano. Já não volto. É? levar o prato lá. vou deitar na cama do Puska. Cara. Caralho, Ô, o cara. Tetub estourou na minha mão, velho. Nossa, sobrou tudo. Ô, oh, ninguém tem lã aí não pra fazer minha caminha, velho. Caraca, vocês estão tudo pobres de lã, hein. Tô mesmo, eu, então. vocês mataram as ovelhas tudo. Matamos o cacete. Mataram sim. Matam, não. Mataram sim. Rony Ué, era Pro só Rony. você ter pego e... Morar numa dessa o que, mano? Criado dessa... Uma mina dessa mudo. aqui? Você devia ter criado lama Criado mudo, cara? Criado, é, exatamente Criado Criado caverna. Ovelhas, O que, mano? Aqui. Morrer sem vitamina D, velho Prefiro morrer do que sentar. Bono, já moro numa caverna no quarto Prefiro morrer do que sentar <risos> Por que, que tu pegou umas ovelhas aí e criou? Sai, sai, esse papai de pegar ovelha aí... Longe é de mim, velho. Pô, oh, eu quero fazer aquelas coisinhas pra botar armadura, velho. Na moral. Como é que faz essas porra? Não sai Vou pra ter. pescar. É Oxe, a mina do mais. Stardew Valley, garoto? Oh, mina! Teus capi... Não, tá. Não, não. Terminou o lanchão. Agora é só a coca. Manda salvar aí, Galax. manda Salve. Galaxy. Manda cocas <risos> ô Galaxy? Manda Galaxy pode mandar cocas. Eu coloquei Coca. Pô, oh, essa música é bolada. Fazer música na minha live. Cara, eu não tô okay. zoando. Essa música aqui é, é depressa. Essa música é depressa. Ouve na live aí, Pussy. Cassino! Sábado com o Gilberto Barros. É, é o Mano, ô, oh, né? eu não tô zoando, mas tipo. For real mesmo, depois te manda pra te ver o maluco. Manda pra gente um privado pra tu. Depois veio. For real, meu maluco perguntando no meu privado se eu era teu irmão. What the fuck, véi? que de mandar a trilha aprende depois. Mano, se você fosse meu irmão e eu, e eu divulgasse você por causa de problema na família... What the fuck, mano? Eu mesmo falava dos problemas, tá ligado? Se eu fosse irmão do Bonnie, mano... Pedia o maluco salva. perguntou... Galaxi, não sei porquê, mas você tem a voz igual do Bonnie, você é irmão... MEU que DEUS! Que Porra, isso, véi? nossa. Caraca, é velho. Igualzinho, ó. Uma voz Caramba. de galáxia que eu tenho. Código gordo igualzinho. o que eu fiz, velho? Ali. Ali. Cala a boca. Oh, eu e o Branco a gente conheceu o um Muriel, mano, no server. No... Mano, vocês acham que vocês são old no server, mano? É que vocês não conheceram o Muriel, velho. Lembra, Branco? O Muriel? Que O hipopótamo, amassador de pão? Ah, lembro, lembro. Muriel. É. Eita pô. O Sandro que zoava ele, <risos> mano. <risos> o Sandro muito pão no cu, velho. Soul, Eu sou old, mas não lembro Posso mandar cocas? cocas. Oh, esse aí já é o. Ô, oh, o Pulse tá, tá cabuloso O Pulse não, o Plax Caralho. tá cabuloso, velho Valeu, Plax, que isso, velho Manda cocas pra nós Acabou de pagar uma coquinha, mano Valeu, velho Manda salve, Plax Plax tá humildaço hoje, humidaço Plax, oh, manda um dólar aí. Nossa, o é. Plax manda salve aí Você é louco, mano vocês estão vocês estão abusando do nível de umidade dele hoje. Umidade. É umidade, umidade. não é humildade, não. É umidade, mano. A galera é umidade. Ah, que fofo. Mano, essa música é muito boa. Só queria ajudar um dos meus criadores de conteúdo preferidos Que isso, Plax? Nossa, mano. Isso é, vai é fazer eu chorar, velho? Essa música tocando ainda. Vai se fuder. <risos> Obrigado, velho. Minecraft. Vou chorar. <risos> Chores. Chores. Chora <risos> Puta-se choros. Curta se tu chora, Ô oh, mano, eu vou enfrentar agora a mina das minas, mano. Vai ser <risos> aqui, cabulosa. Mina! Se, Imagina se a gente tá perto da.. da, da, da Stronghold. Nossa! Para matar uhum. o Ender Dragon. Ai. Pô, oh, tô aqui desconhecidos, velho. Eu vou botar até na outra mão aqui a tochinha e a espada de outro. Tantan! <gasps> Achei ouro, o Ime ouvindo O Ime tá ouvindo o Aninho Dá um teco eu eu aí aqui velho Pera aí deixa eu só pegar Eu tô perto de uma caverna eu acho que é Tô perto de uma gasosa Que isso? Ai, não, Phantom Ah, é o Phantom ah! velho Puta, começou a aparecer os palmas aí, ninguém vai dormir não? Começou pô? a aparecer o pai e a mãe falando vai dormir moleque <risos> Daqui a pouco vocês vão ouvir isso aí. Pô, oh, verdade, mano. Minecraft é toda uma metáfora, véi. Os Phantom são uma analogia aos pais que não deixam os filhos jogar Minecraft em paz. Vamos jogar Jesus. Minecraft. Oh, dormir, tá, porra, não, quase, não. Que véio, quase que eu fui soterrado, velho Quase que eu fui soterrado. Dorme aí, dorme aí, na moral. Mano, vou madrugar. Puta, eu tô longe véio. de casa, velho Olha os Phantom, os Phantom aí. Eu vou madrugar o teu cama, não. Todo mundo tem cama? Eu, eu tenho. tenho. Putz, eu tô minerando, velho Eu tô minerando, mó longe de casa. Se todo mundo tiver cama, eu volto pra minha casa e durmo. Não vale nem a pôr. Tô aqui vendo a marvada pinga, velho. Calma aí. Nossa, oh, eu não vou ver aqui. Mano, por que tem mocego no jogo, velho? Mocego não dá nada, velho. Agora que eu dei tudo isso, banhe o Galaxy Arrombado, né, esse Plex. Vou banir, mano, <risos> vou banir. Por quê? Nossa. É pé zoeira do plax. é porque eu, eu fico brincando com ele de mendigagem. É suborno, aí fala, mano. Todo, mano. Todo ah. dia é isso. <risos> Todo dia é isso aí é fica eu falo pro Flex, Flex, me dá alguma coisa Ele cala a boca, cara, que eu vou te banir. Não, eu que sou o mendigo máster, não, é eu que mendigo Não, cala a boca, Trevor, você é mendiga com salvo o mundo Já ah, é outra calvo, coisa cara, não. Nem mendiguei mais, tô, já parei aí já, já tô Você preparado. fez uma vaquinha de 3 mil e poucos reais, caralho O que você quer falar do Trevor? <risos> <risos> <risos> é tá porra, logo Agora eu quero ver, o branco falou que se o Traveler me mandar, na próxima vez, Fortnite é BAN. No! <risos> o Bono <risos> Véia Chat descobriu o meu peso. É um segredo, Boni. É um segredo. Não, tá é louco. Seco. Eu, sei, peso. eu sei, eu sei. É. Porra, é eu sei. É, o oh, branco também. Só porra, não é o Eu Ou por falar em peso? você ah, já, já viram aquela teoria de que o Steve do Minecraft é o personagem mais forte de todos os videogames ah, do é, mundo? É, porque ele pode. Ele pode carregar muito, tantos público. mil Nossa, blocos de ouro. Thankfully. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Oh, Morre, que, matou, vem, Morre que, que eu vou pegar seus itens. Não não, não, não, tô pensando, Vou ficar aqui escondidinho, velho. Tá Nossa, o é, branco é mó Evil, né, velho? Você é louco, devia uh mudar o nome dele pra Resende. Mano, pior que ainda... <risos> a primeira vez que eu tô no Minecraft, eu não me cabelo de Otaku, velho. Devia mudar o nome dele pra Resident, mano. Resident tinha uma teoria de que o Steve é deus, what the fuck? Mano, sabe qual é a minha teoria? De que o Minecraft é tudo fruto da imaginação do Steve, mano. Que toda teoria é assim, é tudo imaginação. Não, mano, é a teoria que é, é, é fruto é da é, imaginação. O Steve é um homem O Steve desse. tá em mano, coma. Só que ele tá em coma. É fruto da imaginação dele. Ele usava uma droga que fazia tudo, ele vê tudo quadrado, tá ligado? Nossa, <risos> Ela tá falando sobre o efeito de amona Ai, caralho. Amon. <risos> Ih, achou diamante? <de> Cala <risos> a boca, pô.